Hoje eu vim falar de um uma viagem que eu fiz muito louca. Fui no Musal é uma apresentação aérea. Vocês sabem o que é uma apresentação aérea? É uma apresentação de aviões. Gente, tinha, tipo, muita pessoa, o parque inteiro. Também tinha muito avião. Ver o avião de perto foi o que mais interessou. Porque foi top. muito entendeu Muito lindo As manobras eram incrivelmente incríveis, né? É que eu achava que os aviões caíram e eles faziam tipo assim, ó. Esse aqui é o chão. Eu até sair de perto da grade. Eu tenho um pouquinho medo de avião, mas eu gosto. Eu vou viajar pro Japão. Eles voavam e gerando, eu acho que tinha um pozinho dentro assim, que tinha um ventiladorzinho atrás dele. Aí quando eles voavam muito intenso, o ventiladorzinho rodava e jogava o pó pra fora Olha se eu voasse, se eles me convidassem ia ser muito top. Mas... Eu ia falar, amigo, outro dia aqui, hoje não tô, não, tem que gravar vídeo, senão a câmera vai cair, vai acontecer, o ônibus vai cair, vai acontecer, tudo o mundo vai explodir. Resumindo, tu inventar uma desculpa pra não voar com eles porque tu tá com medo. Outro dia, outro dia, outro dia eu ia. Eu, quando era pequena, acho que uns 4 ou 5 anos, meu pai fez uma caixa de papelão do tamanho daquele ventilador ali. Cara, eu passava até a noite assim, ó. Isso não, é, isso não é um avião, mas... Tá bom, dá para um gajo. Como que é o nome disso? É É isso aí, meus amigos. Deixem um like e se inscrevam no meu canal e compartilhem-me, dêem visualizações por favor. Beijos aéreos!